Júnior, o que, ah. que nós vamos fazer hoje? Então, hoje, primeiramente, minhas guerreiras e meus guerreiros, treinamento com minha mãe, hoje ela vai trabalhar bastante pernas. Nós iremos fazer três exercícios, tá ok? Tá ótimo. Três exercícios. Primeira coisa, tá você vai deitar, aí, deita de lado, não, deita de costas, isso, deita de costas, decúbito dorsal, isso, deitou, as mãozinhas do lado do corpo, assim mesmo, isso, põe lado assim, encostando a palma da mão no chão, no chão, isso. Agora você vai elevar a perna, levanta as pernas, as duas juntas. Isso, parou. Agora você dobra só o joelho, dobra o joelho, os dois. Isso, sobe. Isso, dobra. Só o joelho, sobe. Só esse movimento, vai. Começa a contar. Então vamos. Um. Vai. Dois. dois. Estica, isso. Três. Bora. Quatro. Isso. Cinco. Isso seis, sete, oito, bora, nove, dez, dez bora, onze, doze, treze, estica a perna, quatorze, isso, quinze, isso, dezesseis, isso, dezessete, bora, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. 22 23 24 25 26 27 essa 28 29 30 Afaço. 31 32 Bora. 33 Dois pernas juntas 34 Isso 35 Isso 36 Bora. 37 Vamos 38 Estica a perna, estica a, 39, a perna 39 Está teimando Vamos embora, 40, 40 Vamos embora, vamos Sem chorar 42 Estica a perna, não 42, deixa descer não, deixa descer não 44 Para, para, 40. mantém, toca só. sua isso, 44, sobe 45, 5, deixa que eu ponto. 46 47 48, vambora 49, vambora 50 Isso, para Isso aí, carinha feia Relaxa, relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Sentiu? Sim. Sentir, é claro Agora vira de lado Virada para cá Só virar de lado Dá essa roladinha aí Isso Agora rola muito, não vezes vem rolando direito é. Se fosse, sabe o que eu pensei? Oi. Se fosse uma ladeira <risos> Eu ia pensei é. Tá bom, vamos embora Isso, mãozinha do lado Traz essa mãozinha mais pra cá um pouquinho Não, mais pra, lá, pra cima, pra cima Isso, deitou a cabeça Abre só a perna que está acima Vai Isso, um Põe a mão assim no lado da cintura Quem vai Eu, eu ponto, vai lá Um, dois, abre mais Três, isso Quatro Vambora, cinco, vambora, seis, isso, sete, vai, oito, vai, nove, vai, dez, onze, doze, treze, quatorze, conta é você. 15. Isso. 16. Vambora. Ai, 17. Não, vambora. Vambora. Não quero ver ninguém chorando, não. Vambora. 17, 17. 18. 18 vambora. 19. 19, vambora. 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21. Vambora. 21. 21. 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27. Isso. Vira pro outro lado. Sem chorar, sem chorar. Vambora, dona Ere. Não, não quero ir de costa pro pessoal não. Vira. É só botar a cabecinha onde tá o pé e o pé vem pra cá. Vira sim, vambora. Eita, <risos> tá dando tilt, hein? Vira pra cá. Vambora. Cansaço. Não, não, cansaço. o quê? Vambora, deita aí. Estica o braço. Isso, deita a cabeça, isso. Põe as duas pernas, 27. Vambora, vai, 1, um, abre mais, 2, conta, conta, 3, conta, 4, 5. Põe a mão do lado, 6, levanta mais, 7, levanta mais, 8, tá aí, vambora, vambora, 9, 10, 11, vambora, 11, vambora. vambora, essa perna tá de bada, 12. 13, 14, 14 15, vambora. 15, 16, 17. Abaixa a cabeça. 18. Isso. Ai. Bora, 18, 18. 19, 20. 20 só 20, falta 7. Só falta 7. 21, 1, 22, 2, 6, Não. 1, 2. Vambora. 2, 3, 4, 3. 3, 3. vamos embora, Vambora, vambora. 4, 3, 5. 5. 6. 6 7. 6, mais um. 8. Não chora, não. Ai. Agora põe a mãozinha do lado do corpo. Ai. Mãozinha do lado do corpo. Isso. Levanta as pernas. Esticada. Vai. Para de reclamar. Levanta as pernas. As duas, meu amor. As duas. Ai. Vambora. embora. Levanta as duas. Isso. Parou em cima. Para em cima. Abre a perna. Fecha. Abre. Fecha. Conta. Ah, não. não conta. conta. Dois. Outra. Dois. mais. Isso. Vai. Quatro. Isso. Cinco. Vai. 6 Vai 7 Isso oito, Vambora 9 Vai 10 Vambora 1 um, Vambora 2 Isso embora Tá descendo dois, a perna Sobe sobe. Cinco, sobe A perna Sobe A perna Isso Segura lá em cima sete, da perna Ajuda Vai oito, Isso Sobe a perna Sobe a perna e, Caramba, o que que tá seis, acontecendo? Isso, tá sentindo ah, bem? Tô. Então vira agora para lá, vira a cabeça para cima, vai. Isso, isso, isso aí, mostrando que com 77 anos, mais de 77, chegando a 78 anos, e tá aí, provando e comprovando que tem condições de fazer o treinamento, não tem? Isso, vira de lado, vira de lado. Não, não, falei errado, eu que falei errado minha guerreira. Vai lá! Levanta as duas pernas. Levanta! Levanta as duas pernas. Isso! Não, não, não, não, não! É só levantar e dobrar! Vai! Um! Isso! Dois! embora, Três. Isso! Quatro. embora, 5. Vai! 6! Isso! Sete! Bora! Conta! Ao. Oito! Isso! 9! Isso. 10. Bora. 1. Isso. 12, levanta, levanta essa perna. 13, isso. Vem em cima, estica a perna. 15, isso. 16, não, não, não. Não contou. Vai. 16. Sobe, sobe. Sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe, 16. Desce a perna. E, não, não desce. Só dobra o joelho. Vai. Isso. isso. Isso. 20. Isso aí. É isso aí. Gostei de ver. Minha mãe tá com homem, minha mãe tá sinistra. Tá tirando onda. Vamos, vira para cá agora. Isso, de lado. Não sai de cima do tatame, não. Isso aí. Já nem sabe onde tá. Dá um tapa no visual do cabelo. Isso aí. Ainda teve tempo de se ajeitar. Ah, isso aí. Parou. Vai. Abriu, estica a perna. Sobe. Vai. Mãozinha na linha da cintura. Um. Conta! Dois. Três. 4, 5, isso. 6, isso, 7, isso, 8, isso, 9, isso, 10, isso, 11, agora, 12, isso, 13, isso, 14, 15, isso, mais 15 pro outro lado, vamos embora, para de chorar, que é treinamento intenso, vamos embora, vira. Boa. Não, não, não quero de costa para não, quero de frente, vira. Ó, cabecinha para lá. Vira, vamos embora. E tá dando tilt. Hein? Vira para cá. Vira para cá. Vira para cá. Isso, vira para cá. De lado, deita na cabeça isso. Vai lá. Deita, levanta estica a perna. Vai. Põe a mãozinha 15, hein? Um, dois. Lá em cima. Três. Quatro, isso. 5, vamos embora. 6, isso, 7, vai 8, 9, isso, 10, isso, 11, isso, 12, vai 13, vai 14, isso. 15, isso, agora vai. vai, deita, deita de costas, isso aí, deitou, levanta a perna, levanta a perna, vai, vai levantar, calma, Le... calma, o que, vambora, fala, que isso, treinador? Vamos embora, estica dois, Vamos embora Levantou, dois, abriu, abriu a perna Abre a perna e fecha, estica a perna Se fizer errado vai pagar 10 de flexão Vamos embora Vai, 1 um, 2, puxa atrás, mais seis, pra seis, isso 4 Mais pra cima, não deixa descer não Isso, seis, desce a cabeça Isso, 6 Vamos embora, 7 Vai, 8 Vai 9, vai 10, isso 11, isso 12, isso 13, vai 14, isso 15. Descansa, Ai. tá sentindo bem? Ai. Então, vira mais uma pra mim aqui, vira pra mim, vira. <risos> Calma. Isso, calma. Ajeita o bicho aí, dá um tapa no visual. Olha pra câmera, dá aquele sorriso. Qualquer... Chega a estar acabada, coitadinha da minha mãe. Aí. Mas olha como é que eu tô? É isso aí, sentiu bem? Eu senti. Isso aí, dá pra fazer mais uma sequência ou não dá? É. Dá ou não dá? Dá, dá. dá. Então, já deita. Isso. Vamos fazer uma sequência, levanta a perna. Essa é a saideira da minha guerreira. Meu guerreiro que tá em casa. Dobra o joelho, vai. Isso. 1, um, um, contando. 2. Isso. 3. Isso. 4. Isso. 5. Vambora. 6. Isso. 7. Isso. 8. Bora. 9. Vai. 10. Isso. 11. Vai. 12. Isso. 13. Vai. 14. Isso. 15. Vai. Quinze não, seis. não. 15. Vai, vai, vai. 16. Estica a perna estando para cima. 17. Isso. 18. Isso. 19. Vai. 20, 20. 20 21, 21, 21 para o filho, 21 para o filho, 21 para o filho, 21, 21, 21, 22, 22, 23, 23. Vai, 11, 12, 13, 14, 15. Vambora, embora, vira para outro lado, vira para outro lado. Vamos vira, vira, vira, vira. Isso, dá um tapa no visual, dá um tapa no visual. Isso aí, ajeitou, já deita, já deita. Vamos embora, se está rindo é porque está feliz, se está feliz é porque está fácil. Segura, vai. Estica a perna, estica a perna primeiro. Estica a perna, as duas, duas, duas. Agora, põe a mão do lado, põe a mão do lado, levanta, levanta, levanta. Levanta só uma, vai. Um, vai, dois, dois isso, três, três, vambora, quatro, cinco, embora um, seis, vai, sete, vai oito, vai, oito, vai, nove, vai, dez, vai, onze, vai, 12! Vai, vai, treze, vai, 14! vai, isso, deita, deita, deita, deita de costas, para de chorar, para de chorar, vambora, vambora. vambora? Deita, deita de costas, deita de costas, de costas aí, deita, deita, isso, Ai. essa é a última, essa é a última para você, minha guerreira, levanta a perna, levanta a perna, levanta a perna, abre, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha. Abre, fecha. força, aqui é treinamento Seis. militar, tu é guerreiro ou não é? Vambora, isso, isso, vambora, veterana de guerra, vambora, isso. 14, não tem 15, essa. 16. Vambora. 17. Isso. 18. 19. Vambora. 20. Deixa cair, não. 25, Isso. 22. Isso. 23, 24! Isso. Pronto. Agora vem o desafio. Aguenta o desafio? Não. prancha com o filho, faz uma prancha com o filho, vai dar um exemplo Ai, dá um exemplo sim, vai, isso aí, vai lá isso, faz a prancha abdominal para finalizar, vamos lá. estica, Beleza. isso Beleza. vai, Tá escorregando vai, isso, olha para frente, isso isso aí minha guerreira, vou fazer a contagem, um, então pera Ok, é isso. Pois é. é caro. Tá, vou fazer a contagem. Vamos lá. 3, 2, 1, vai. Ameia escorrega. Então faz o seguinte, calma, calma, não tem, não tem isso, não tem essa, não esquenta a cabeça. Tira, tira, põe chega para trás, chega para trás, chega mais para trás, chega mais para trás, chega mais para trás isso. Agora põe o pé no chão. Vai. Fica posição de prancha. Vai, isso, só um pouquinho, vai Isso, segura, isso é a saideira Isso é a saideira, para provar que tá bem Isso, isso, isso um, dois, Levanta, não conta, levanta só o bumbum Levanta o bumbum, isso, isso, mantém Mantém, mantém, vai lá, vai lá minha guerreira, mantém Só isso, vai, mantém, mantém filho Vai, <risos> segura só, segura, não ri não Segura, com raiva, contrai o bumbum Vai, levanta, levanta, levanta o bumbum, ah. isso Valeu Ei, minha guerreira, provou para mim que é possível mais de 77 anos fazendo um treinamento de verdade, treinamento intenso, isso é para provar para todas as guerreiras, sabia minha mãe? Que as guerreiras falam assim, mas o professor, você tá puxando muito para sua mãe, eu falo, não, isso aí é individual, isso depende de cada um, depende de cada um? Não depende de cada um? Não depende Pronto. De cada um, né? Você com mais de 77 não fez aí? Fiz. Então o desafio é o seguinte, minha guerreira, meu guerreiro, quero ver todo mundo colocando lá nos comentários. Quem conseguiu seguir minha mãe? Mãe, dá aquele tchau, manda tchau, aquele joinha, pede para compartilhar. Compartilha. Dá um joinha aí. e até... Tchau, até a próxima.